Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal A gente tá um pouco desaparecido aí, mas é por um bom motivo, estamos trabalhando bastante Mas logo logo terão muitos vídeos aqui no canal, vídeos como esse Que eu vou te mostrar agora esse apartamento incrível aqui na beira-mar de Capão da Canoa Olha só, preste atenção nos detalhes aí, um apartamento finamente mobiliado e decorado de frente para o mar com esse living amplo integrado cozinha ali no fundo lavanderia também logo na sequência e olha o principal esta vista imagina você aqui na churrasqueira olha só que vista cara o churrasco tem um gosto diferente aqui né ali o lado ali a gente tem a praça do farol então a localização é excelente A gente está do do, tá no centro de Capão da Canoa né? Do lado da Praça do Farol Na sequência mais para o centro Tem a Praça do Minigolf Olha só Que churrasqueira Que espaço bacana Para confraternizar com a família Olha só ali Você fazendo churrasco Filhos, esposa Aí sentadinho, sofá Mais uma mesa ali para seis lugares Com a bancada lá da cozinha Apartamento completo pronto para uso. Vou te passar as especificações aqui para venda desse imóvel, né, ou para compra no seu caso, que caso você esteja procurando um imóvel aqui no litoral, eu já te passo de antemão ali para você ver se se enquadra no que procura. Aqui temos um três dormitórios, mobiliário decorado, como vocês estão vendo aí, de frente para o mar, leste e norte, a posição solar dele, a melhor posição solar na praia, pelo menos a mais buscada, que pega solzinho da manhã... Uh, são três dormitórios, sendo um deles suíte, tá? O que mais que a gente tem aqui? Ah, tem lavabo e banho social, tá certo? Mas a lavanderia ali também equipada, a cozinha toda equipada, o imóvel 100% pronto para uso. Além disso, o prédio também conta com uma infraestrutura completa. Muito interessante uma infraestrutura ali pronta para te receber, inverno, verão, tem academia, são longe de festas, piscina, então realmente, e a piscina tem vista para o mar ainda, a piscina fica entre as duas torres, é um empreendimento com duas torres, uh, então a piscina fica ali no meio deles e com a vista para o mar, pega um solzinho bem bacana. Agora voltando aqui, ah, e tem uma vaga de garagem, tá? Valor do imóvel, R$ 1.980.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 estuda né, proposta e condições de pagamento aí, então se você procura um imóvel de altíssimo padrão com esta vista para o mar, uma localização privilegiada, assim ó, é um imóvel ímpar realmente aqui na região então entre em contato e a gente uma visita voltando agora aqui ao tour completo, olha só, a gente passou aqui pela cozinha, torre quente mais uma vista da, um tour aqui pela vista né Lembrando que eu também tenho um vídeo desse imóvel aqui, tá? Em outros formatos, tem as fotos dele. Eu sou corretor aqui no litoral, também faço esses vídeos. Se você é proprietário aí tem um imóvel desse que é um vídeo tipo esse, é um vídeo em clipe, não comigo falando ali, para você divulgar para outros corretores, também entre em contato que eu faço para você. Se você gostou dos móveis, da decoração, o pessoal é aqui da praia e a gente também pode te indicar sem custo algum. Então. Entre em contato que, mesmo que não for para compra do imóvel, a gente pode te auxiliar de alguma forma. Aqui a gente vai no primeiro lavabo. Ah, falando do clipe, eu tenho um vídeo desse imóvel em clipe, mais ou menos uns dois minutos aí. Bem mais rápido, né? E não, não estou falando, só mostrando ali um pouco do imóvel, tá certo? Tem essa opção ali de olhar aí comigo o imóvel, de eu te apresentar ou de você olhar sozinho aí, tá certo? Fotos também me pede aí no Arts, gostando do imóvel tem umas fotos bem bacana. Aqui a gente vai para o primeiro quarto, completamente imobiliado. Segundo quarto, esse aqui um pouquinho mais amplo ali, porque o roupeiro ficou atrás da cama. Aqui a gente tem o banheiro principal da casa. Da casa, do apartamento, né? Às vezes eu dou essas rateadas. Pessoal, se inscreve no canal, deixe seu like, curta, comenta, compartilha. É muito importante aí para nós que está nessa caminhada aí no YouTube também. Enfim, a gente procura divulgar em tudo, de tudo, de qualquer forma, né? E fazer um trabalho. Esses imóveis eu faço, obviamente, para venda, mas também serve para você que gosta de ver uma... Imóveis, assim, essa... Né, arquitetura, decorações, então uh, serve também não só, não é só para venda o intuito, né? Então pode inspirar ali também, às vezes está mobiliando o um imóvel, quer é ideias, sonhar também em ter um imóvel desse daqui a pouco, né? Você pode inspirar a trabalhar mais e, e um dia conquistar um imóvel como esse, sonhar morar na praia, então não é só com o intuito de venda, tá? o vídeo realmente é, é, é de coração, eu faço porque eu gosto também, não é só, então é bem legal, tá certo? Então o seu like aí já tá mais do que pago, ou dislike também, se não gostar do vídeo, do conteúdo, fique à vontade. É isso, a gente vai ficando por aqui, eu vou terminar com essa bela vista do mar, o dia estava lindo hoje, olha que belo visual, o verão tá chegando aí, se Deus quiser esse corona vai dar um tempo, e a gente vai poder voltar aos poucos, tá certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.